Olá, o meu nome é Ricardo Guerra e atualmente desempenho as funções de Subdiretor da Escola Superior de Turismo e Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda. Venho apresentar-vos a nossa nova licenciatura, Gestão do Turismo e da Hospitalidade. A STH é uma escola de referência nas áreas do turismo, da hotelaria e da restauração. Ao longo de seus 23 anos de existência, tem um notável histórico de formação de profissionais de grande valor naquilo que são as nossas atuais licenciaturas, Turismo e Lazer, Gestão Hoteleira e Restauração em Catering. Para este novo ano letivo, a STH procurou alargar a sua oferta formativa com a criação deste novo curso, numa área com elevado nível de empregabilidade, procurando também responder àquilo que são as últimas tendências que se colocam às empresas do setor do turismo e da hospitalidade, abrangendo termos centrais como a transição digital, os desafios da sustentabilidade e da transição verde. Este curso alia a gestão e a inovação no turismo e pretende qualificar profissionais capazes de inovar num dos setores cruciais para a economia portuguesa e a economia mundial. Com o setor do turismo e da hospitalidade recuperado de forma acelerada para números superiores ao período pré-pandémico, é fulcral formar gestores com uma abordagem multidisciplinar no turismo, na hotelaria e na restauração, que possam responder aos desafios impostos e desenvolver de forma sustentável o setor, com eficácia e eficiência e com uma forte componente humana, tão importante no turismo e também com a preocupação na sustentabilidade ambiental, social e económica.